Mas tinha orgulho no nosso laço E cada passada quis vivê-lo do, do, do teu lado Quase Paz. nada sobre isso sobrou, sobrou, Passas a isso, eu mantive-me inspirado Não sei fazer sons de amor, o meu escape é poesia Tu cicatrizar, ainda te encosta na vida Senti a morte a chamar, a vida a apodrecer Tive a sorte de amar, ou azar de conhecer Durou tu... algum tempo uns onze meios do passado Você não foi bom namorado, tinha orgulho no nosso laço Quase nada sobre isso, sobre, sobre a saudade Tentei parar os crófitos eu vi atrás do teu traço a definição de qualidade E também vi quem ama não passa de um I mm -hmm.